Meditação Bíblia Sagrada, canal 3FGS É um bom momento aqui para a gente parar e perguntar para você O que é que de fato, qual é o seu foco? São as coisas que se veem ou as coisas que não se veem? O que é que guia a sua vida? Os olhos da carne ou os olhos da fé? Porque se você não viver dessa maneira, você não vai entender o sofrimento e você não vai ter plena satisfação em Deus. No meio da doença, no meio da frustração, do desastre financeiro, no meio do acidente que leva seu filho, no meio do problema que você vai enfrentar no trabalho, você não vai entender. E você vai ficar frustrado, vai ficar desanimado com Deus. E não poucos resolvem abandonar o evangelho. Porque eles nunca tiveram a perspectiva correta do que é o Evangelho. Nunca tiveram a perspectiva correta do que a Palavra de Deus nos ensina. Vamos buscar a Deus enquanto podemos encontrar. Haverá um dia que procuraremos, correremos de um lado para o outro e não o encontraremos. Jesus Cristo está voltando. Reflita nesta mensagem. Canal 3FGS. Obrigado a todos.